Certo, essa é a questão 172 da prova amarela do Enem de 2019. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela a seguir apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma, a média é 165. É 165, não 1,65m. É, a mediana é 1,67 e a moda é 1,70m. E a moda é 1,70. Os alunos P, J, F e M medem respectivamente é, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. e suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega na, da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram, respectivamente. Aí, a, inf a informação que a gente precisa saber é que esporte que esses alunos que foram, que têm essas alturas aqui, né? P, J, F, M. P, J F, I, M, que é, esporte eles jogaram. A gente sabe que os alunos mais altos jogaram basquete, certo? É, vamos só lembrar o que, que é média, mediana e moda. Média é a soma de todos os valores e divide pelo número de elementos, né? Por exemplo, a gente tem a média, da, a média do semestre, né? É, nota das provas, prova 1, por exemplo, mais... Eu vou fazer a média de provas aqui, beleza? Prova 2 mais prova 3 mais prova 4, divide por 4. Tu somou todos os elementos do é, da, tua, da tua coleção ali e dividiu pelo número de elementos. Essa é a média daquele conjunto ali, né? A mediana, o que, que ela é? Vamos pensar nesse conjunto aqui 1 um, 2 nesse conjunto não tá, gente, porque o conjunto ele não admite é, nessa amostra de dados. Ah, 2 3 4 4 4 5 5 Porque o conjunto ele não admite é errado representar o conjunto assim, né? Porque os elementos não são repetidos no conjunto. Só tem um elemento que é aquele elemento, né? Mas na amostra de dados, isso, isso daqui significa, né? Que o número 2 é, figurou duas vezes nesse conjunto aqui. A gente tem duas vezes o número 2, né? É, por exemplo, então, aqui a mediana: o que, que vai ser a gente pegar e. Tentar achar o elemento mais central dessa combinação. Daí a gente vai... É, pegar ó, pegar um elemento... Vai caminhando assim, ó, a gente pode caminhar, é, fazer desse jeito. Pega o último elemento e o primeiro, depois o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo. O, o, daí vai caminhando uma casa para os dois assim. Então o quarto elemento vai ser a nossa mediana. Porque ele é quem figura. Esse é o, o número que está mais central na nossa, na nossa amostra. A amostra tem que estar tá ordenada, tá, gente? Tipo, eu não poderia colocar o 5 aqui no começo. Num conjunto, isso não faria diferença. Mas na amostra ela faz. Para fazer a mediana, tu precisa. É, na, no caso da mediana, ela precisa estar tá ordenado. E a moda é o elemento que mais é, se repete. Nesse caso aqui, a gente tem, o 4 ele se repetiu 3 vezes, né? Então ele também vai ser a moda nesse caso aqui. Mas a gente poderia, enquanto ó, o, o 1 só repetiu uma vez, o 2 repetiu duas vezes, o 3 repetiu uma vez, o 4 repetiu 3 e o 5 repetiu 2. A gente poderia ter um conjunto, uma amostra de dados assim, ó, também. É... Nesse caso, a mediana é 3, só que a moda é 5, porque a moda se, é aquilo que se repete com mais frequência, né? Então, a, a, aqui ela repetiu duas vezes o número 5, enquanto os outros elementos aqui só é, apareceram uma vez. Então, a moda, nesse caso, é um elemento, o elemento número 5 certo Voltando para a nossa questão, a gente sabe que a mediana... A gente pode resolver essa questão de uma maneira bem simples até, usando é, paridade e a mediana. Porque a paridade é para o ímpar, certo? A gente sabe que no grupo de futebol tem... vamos chamar de... N pessoas aqui, certo? No grupo de basquete tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Então, como a turma só foi dividida em dois grupos, então, esse daqui é o tanto de alunos que tem na turma inteira. Então, na turma inteira tem 2n mais 1 alunos. E se a gente for ver, é, n sendo um número natural, né, porque é uma quantidade de alunos. É, isso daqui é um é o número par. Qualquer número que é 2n é um número par, né, porque é um múltiplo de 2. E se a gente somar 1, o próximo, né, o sucessor dele, vai ser um número ímpar. Então, esse 2n mais 1 aqui é um número ímpar. E juntando com a informação da mediana, é, a gente pode... Por exemplo, a gente tem aqui mais pessoas, tá? Aqui a... se você for ver, aqui ela, ela cresce para baixo, certo? Aqui as alturas menores, elas ficariam para cima dos alunos menores, né? E os alunos maiores nessa listagem aqui, nessa ordem, ficam... Na parte inferior da lista. A gente tem... Se a gente for dividir... A gente tem dois... A gente tem um número ímpar de alunos na sala. A mediana... É o cento e... O 167 um metro e sessenta e sete. Então, a gente sabe que aqui... A gente pode concluir com isso que aqui a gente tem... N alunos... Sem o F, e aqui para cima a gente tem N alunos. E com isso a gente consegue concluir que o esse, como a turma de basquete ela tem um aluno a mais, esse F aqui também joga basquete. Esses aqui que são os maiores jogam basquete, certo? E os menores jogam futebol. Com isso, a gente consegue concluir que esses dois alunos aqui, o P e o J, estão no grupo de futebol. E esse daqui, o F e o M, estão no grupo que joga basquete. É claro que com as informações que a gente tem, como os maiores alunos da turma jogam basquete, todos os outros aqui também jogam basquete, né? É, isso, na verdade, é que a gente usa para separar os grupos dessa maneira. E todos os que são menores do que é, 1,67m jogam futebol. E no caso, o, o F aqui, que mede 167 joga basquete, porque ele é aquele um jogador a mais que está no time de basquete. Porque se não, se a gente colocasse ele no time de futebol... O time de futebol teria uma pessoa a mais, o que é o contrário, né? Então a gente conclui que P e J é, jogam futebol e o F e o M jogam basquete. Com isso, segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogam respectivamente, naquela ordem ali, né? nessa ordem aqui mesmo, futebol, futebol, basquete, basquete, que é o correspondente à letra C. A C é a letra que corresponde a futebol, futebol, basquete, basquete. É isso, gente. Muito.